Será que os deuses e deusas da bruxaria são maus? Afinal de contas, se a gente for ver os mitos de alguns, existem coisas que não são tão boas e tão louváveis com relação a eles. Será que essas figuras arquetípicas que nós invocamos recebem alguma coisa a mais de nós por trabalhar com a gente? Hoje eu vou desmistificar e contar coisas muito importantes sobre os deuses da bruxaria para vocês. Então assiste esse vídeo até o final. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. O vídeo de hoje vai ser respondendo uma pergunta aqui de uma seguidora do canal. E a pergunta é a da Mai e diz o seguinte. Eu tenho uma dúvida sobre a Wicca. Eu estou estudando magia há um tempo e me deparei com a Wicca. Li muito sobre e sempre tive uma dúvida que eu não consigo respostas apenas nos livros. A Wicca trabalha com deuses antigos, certo? Muitos fazem uso de panteões, até aí tudo bem. Mas lendo sobre as lendas desses deuses e seus panteões, a grande maioria que eu conheço possuem algum feito não muito louvável ou que até mesmo não é condizente com o que a Wicca pregaria. Então, eu queria saber o porquê cultuar essas divindades. Exemplo, Atena, que deveria ser a deusa da sabedoria, mas amaldiçoou as Górgonas. Desculpa se for uma pergunta um pouco desrespeitosa. Essa realmente não é a minha intenção. Eu só queria entender e até mesmo saber o porquê essas divindades ajudariam um bruxo. O que vocês dariam em troca? Na magia tudo tem preço, certo? O valor seria alguma coisa própria, sua energia, oferendas como velas, incensos e afins? Mas antes da gente continuar, já deu para perceber que esse canal é coerente, tem muito conteúdo legal, vindo direto de um bruxo, levando para outros bruxos aí do outro lado. Para você não perder nada do que rola por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e esse vídeo ganhar mais força para chegar para outras pessoas, certo? Para que a gente possa continuar esse tema e ele faça sentido, a gente precisa entender o que são arquétipos e o que são panteões, tá? Arquétipo é uma palavra usada para representar uma figura imagética, né? uma figura imaginária, que comporta conhecimentos de uma determinada cultura ou vários pensamentos específicos a respeito de alguma coisa. Um arquétipo divino, né? uma figura divina, Artemis, Apolo, Zeus, La Muerte. Essas figuras contêm dentro delas um conhecimento, uma visão de um povo específico sobre alguma coisa. E dentro dessa visão existem ensinamentos, existem diálogos é, que trazem alguma coisa para aquele povo, com a intenção de explicar, com a intenção de despertar alguma coisa em quem escuta a história, em quem ouve o. Um então o um arquétipo traz dentro de si uma carga histórica e emocional de um povo. Que por assim dizer, auxilia aquele grupo de pessoas a se desenvolver ou a compreender alguma coisa. E panteão significa literalmente conjunto de deuses. Então a palavra panteão tem relação literalmente com as famílias de deuses de uma cultura específica. Com os grupos de deuses de uma cultura e um povo específico. Então arquétipo é a visão da divindade todo conhecimento de um povo colocado dentro de uma forma divina e panteão é um conjunto de divindades de uma cultura específica sendo assim fica mais fácil de entender que nós bruxas trabalhamos com os deuses arquétipos com as formas divinas arquétipas a fim de melhorar a nossa vida e ganhar força para poder levar os nossos desejos e vontades à frente. A gente pode, por exemplo, utilizar do arquétipo da deusa Hecate e seus conhecimentos, nosso contato com essa força para superar lutos, para compreender a passagem e os términos, para poder entender as nossas verdades escondidas. A gente pode trabalhar com o arquétipo, por exemplo, de Apolo, que é um deus solar para encontrar a nossa luz, para encontrar a nossa verdade, para encontrar o nosso caminho, para trazer a vitória para os nossos objetivos. E é assim que as bruxas trabalham com os arquétipos, e é para isso que eles estão. Essas forças, elas existem como norteadoras dos seres humanos, para que através do conhecimento por detrás delas, nós nos tornamos melhores, nós consigamos chegar aos nossos objetivos e conquistar uma melhor versão de nós mesmos, uma vida é, mais realizada. Mas aí a gente se depara com o um questionamento da Mai, quando ela diz que os deuses praticam ou tomam atitudes que não são tão boas, ou não são tão positivas, ou como ela disse, louváveis, né? Nós vamos acabar entrando dentro de uma visão que é muito errônea e difundida por um país cristianizado, não é mesmo? Quem disse que a divindade tem de ser perfeita? E o que é perfeição? O que é não errar e o que é errar? Quando a gente começa a entrar nessas questões, a gente vai chegar numa situação muito é, importante de se pensar. O que é certo, perfeito, correto para mim pode ser completamente errado, imperfeito, incorreto para você. Os parâmetros de certo e errado, bem e mal dentro da bruxaria não existem, porque são extremamente pessoais. Os nossos deuses são a força da própria natureza, eles compõem esse todo. Vamos falar de Artemis, que é a deusa da liberdade, por um lado mãe de todos os animais, e por outro ela é a própria caçadora, a visceralidade e a morte dos animais que precisam alimentar outros animais, ou até mesmo os humanos. Vamos encarar Apolo como Deus luminoso, a forma que traz a verdade. O Deus que ilumina o caminho das pessoas e ajuda os seres humanos a realizarem seus desejos. Mas em contraponto, Apolo é o Deus das maldições, das mortes cruéis e de todos os venenos. Então, essa ideia de perfeição vinda da divindade, essa ideia de luminescência inquebrantável é completamente inexistente dentro da bruxaria porque nós encaramos a divindade como a própria natureza e as forças polares que nela existem e isso é muito interessante de se tratar eu falo muito sobre isso em dois vídeos aqui no canal que é o vídeo que eu falo sobre a deusa das bruxas e sobre o deus das bruxas que eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês porque existe essa força polar nós acreditamos na ordem e no caos, nas forças que se equilibram. Onde existe vida, precisa existir morte. Isso não significa que a morte é ruim e que a vida é boa, isso significa que eles precisam estar equilibrados para que tudo esteja em ordem. Para que seja mais fácil de entender, vamos observar a natureza mais perto, bem mais de perto. porque a natureza é uma emanação da própria divindade de um lado a gente tem o sol escaldante do verão e do outro lado a gente tem o inverno de um lado a gente tem uma mãe cuidando dos filhotes e de outro a gente tem um animal matando o outro para se alimentar essa polaridade ela existe e ela precisa existir para que a ordem da vida se estabeleça a nossa divindade é essa ordem ela é o caos ela é a ordem, ela é a chuva, ela é o sol, ela é o frio, ela é o calor. Essas forças polares compõem o que é a divindade. Então essa ideia de perfeição, de bondade absoluta, começa que ela não existe, porque é uma questão de olhar, é uma questão interna do praticante, do que é certo, do que é errado para ele. E como isso norteia a vida que ele quer viver? Essa visão perfeita é uma visão extremamente cristianizada, que não se aplica dentro dos cultos de magia, dos cultos de bruxaria. O conteúdo está muito bom. Eu sei, mas eu vou te atrapalhar um pouquinho para te lembrar de me seguir lá no Instagram, @cedricnightingale, onde eu posto vários outros conteúdos de magia que complementam tudo que a gente tá trabalhando e aprendendo aqui. Então, corre lá, se inscreve no Instagram e me manda uma mensagem para eu saber que você tá indo para lá, tá bom? É isso aí. Então, vamos continuar o vídeo. Agora a gente vai para a próxima pergunta, que é o que os deuses ganham em troca? da realização dos nossos desejos e para isso a gente precisa entender que nós estamos falando de arquétipos divinos que são formas alimentadas pela energia divina então é um conjunto de pensamentos de uma cultura e esse conjunto de pensamentos existe dentro dele a fagulha divina que é a força criadora de tudo e se a fagulha divina está ali e aquele arquétipo se torna uma divindade por conta disso, então ele realmente é Deus. E Deus não precisa de nada vindo do homem para poder continuar existindo. Pelo contrário, nós precisamos da energia Deus, nós viemos dela. Nós precisamos estar em contato com uma consciência mais poderosa que a nossa para que nós possamos compreender o que nós não compreendemos. Certo? Então, quando você cultua uma divindade, isso fala muito mais sobre você do que sobre a própria divindade ou o que ela tem a ganhar com isso. Se você falar para mim que você cultua Lilith, por exemplo, isso fala muito mais sobre você. Isso provavelmente vai dizer que você é uma pessoa que está em busca de liberdade, de controle e domínio do seu próprio corpo e da sua própria vida. Talvez você seja uma pessoa que já foi oprimida no passado com relação às suas crenças, suas visões sexuais Porque ele te fala de liberdade sexual Ele te fala do desprender da carne, do desprender dos preconceitos carnais E muito mais a fundo, tá? E muito mais a fundo Ela fala de poderio, ela fala de ganhar poder E quem quer ganhar poder? Quem um dia não teve? Que foi oprimido? Ou que simplesmente é ganancioso e quer mais? Então, a divindade, o arquétipo divino que nós cultuamos, fala muito mais de nós do que da própria divindade, certo? Para que seja mais fácil de você entender, caso tenha ficado difícil, vou tentar ilustrar aqui para você a visão do que seria a energia, Deus, o que seria Deus, e como esses arquétipos se alimentam dessa energia. É como se a energia criadora fosse o Wi-Fi. tá ali, aberto, é só uma potência de conexão. O arquétipo vai ser um celular, um computador, que se conecta a esse Wi-Fi e é alimentado por ele. Então é um conjunto de pensamentos de uma cultura, com conhecimentos de uma cultura, que se conecta a essa energia criadora. Então ele passa a ser parte, se não a própria energia criadora. Deu para entender? Então quando a gente está falando de arquétipos, a gente está falando de várias formas divinas que se alimentam da mesma frequência energética, do mesmo Wi-Fi, e tem personalidades, características diferentes, porque estão em culturas diferentes, ou denotam um conhecimento diferente, ou foram trazidas à tona para falar sobre alguma coisa diferente. E é por isso que eu digo que cultuar uma divindade específica fala muito mais de você do que da própria divindade. Então a divindade não ganha necessariamente nada de você, porque ela não precisa disso compreendendo isso agora a gente vai falar sobre os preços porque tudo tem um preço na magia tudo que nós fazemos tem um preço dentro da magia e esse preço ele não é nada absurdo satânico maldoso como nós vemos em muitos filmes em muitas séries em alguns canais de televisão essa visão de tudo tem um preço, ela existe porque o nosso mundo ele tem essa força equilibradora necessária. Um espaço aberto precisa ser preenchido, né? Tudo que eu quero tem que ter uma contraparte, porque senão as coisas se desequilibram. Sendo assim, compreendendo que existe esse balanceamento, vamos pensar: se você quer ser um corredor de Fórmula 1, além de você ter que investir na sua carreira, você está assinando. Um, um contrato com você mesmo de periculosidade porque você sabe que você vai estar exposto ao perigo e você pode sofrer um acidente fatal se você, uh, de repente, tem o talento, o trabalho duro para ser um grande músico ou cantor e você explode muito rápido e não tem um cuidado psicológico as situações corriqueiras do dia a dia podem te fazer mal e você sofrer algum problema psicológico com isso. Então tudo tem um preço, tá? Extrapolando a realidade para que vocês possam entender. Tudo que nós pedimos para a divindade tem um preço. E onde a divindade vai entrar dentro de desse pedido? Ela vai dar para a gente um movimento energético na nossa vida. Um movimento psicológico que vai fazer com que a gente reflita sobre a nossa condição atual. Se de repente eu decido trabalhar com o arquétipo do deus Apolo para poder realizar um desejo meu, eu sei que Apolo é um arqueiro e ele acerta o alvo de primeira. E para que ele possa acertar o alvo de primeira, ele precisou conhecer o alvo, ele precisou conhecer é, a situação por detrás daquilo que ele vai flechar. Ele precisa entender dos ventos que podem atrapalhar aquela flecha a ser direcionada para o animal, para o alvo que ele vai acertar. Isso fala sobre a nossa vida. Então se a gente faz uma magia com Apolo, chamando ele para a nossa vida, para trabalhar é, a conquista, então Apolo vai trazer situações para a nossa realidade que movam ela de uma maneira a gente se melhorar. Ele pode afastar pessoas, porque talvez essas pessoas estejam atrapalhando o meu foco. Ele pode... Trazer situações que me façam perceber que eu não estou sendo uh, tão coerente naquilo que eu estou buscando Ou que eu não estou me esforçando em um, em um determinado aspecto Então a divindade, ela não vai dar para você a coisa no colo Ela não vai te dar a coisa no colo Ela vai te causar, através da energia, do poder dela na sua vida Situações que façam você sair da sua zona de conforto e você compreender os movimentos que devem ser feitos Os deuses da bruxaria não te colocam o seu desejo no colo como se fosse um presente Pelo contrário, eles te dão a arma e te ensinam a lutar Eles te mostram os caminhos e possibilidades e então, quando você está preparado, você tem que matar o chefão Mas eles te ajudaram no percurso todo até você chegar lá é assim que funciona um trabalho arquétipo é assim que funciona um trabalho com a divindade é assim que funciona um trabalho divino então o que os deuses realmente tiram de nós quando a gente faz um acordo um feitiço, uma magia é o nosso compromisso o nosso comprometimento o quanto nós estamos nos doando para aquilo é isso o que importa, o trabalho por detrás do desejo, e é essa movimentação gerada que nos propicia a alcançar o objetivo. Então não é que eles se alimentam necessariamente da nossa energia, mas é o nosso comprometimento que direciona a nossa vontade à realização. Eles não precisam de velas, porque eles são a própria emanação do fogo. Eles não precisam de perfumes, porque eles são a própria emanação dos odores. Eles são a própria emanação das águas perfumadas. Eles não precisam nada de material, porque eles são energia viva criadora. Então, o nosso compromisso, a nossa ligação de compromisso com aquela divindade faz acontecer a magia verdadeira. E os deuses, eles são a movimentação eles são a força impulsionadora quando a gente faz uma oferenda por exemplo para as divindades na verdade a gente está criando um laço de conexão com ela mas isso eu vou deixar para um outro vídeo se você do outro lado quer aprender quer entender o que é uma oferenda como fazer uma oferenda como trabalhar corretamente isso se existe uma maneira correta de fazer oferenda deixa aqui embaixo nos comentários o seu pedido que eu gravo um vídeo para você agora para finalizar a Mai, ela fala lá em cima, por que cultuar divindades que não são necessariamente aquilo que a Wicca prega? Mas antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite. Agora você pode ser membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como, por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai diferenciar você do resto das pessoas que estão ali no chat, vou poder te responder em primeira mão, responder suas perguntas nas lives de tarô, sem grilo, rapidinho, sem ficar ali na fila de espera. Você também pode entrar para o grupo Revoada dos Roche que é um grupo secreto aqui do canal, onde a gente faz trabalhos mágicos, vivência, fala sobre sobre magia e tem um contato muito mais próximo e vários outros benefícios. É muito fácil, é muito simples. Aqui embaixo, do lado do Inscreva-se, tem o botão Seja Membro. E lá tem as categorias, você pode escolher a categoria que melhor se encaixa para você. E é isso, vem fazer parte da nossa revoada. Essa pergunta ela é muito interessante porque a wicca ela não prega necessariamente nada. A wicca é uma religião de liberdade, então ela não aponta para o outro o que está certo, o que está errado e o que ele deve ou não fazer. Mesmo dentro dos nossos dogmas, que são poucos, dois principais, tá? Tudo que você faz retorna para você triplicado, que é a lei do 3x3. E o Wiccan Rede, que é faça o que quiser sem a ninguém prejudicar, tá? Esses dogmas, eles são universais para qualquer wiccaniano. E eles falam sobre fibra moral, eles falam sobre olhar o outro, certo? E isso fala literalmente sobre nós, e não sobre a Wicca pregar alguma coisa. E aí a gente volta para aquele conceito de bem e mal, certo? e errado. Eu gravei um vídeo, ele é recente, onde eu explico os primeiros passos e coisas importantes para se começar na Wicca. Eu vou deixar aqui em cima dos cards, para você poder assistir e entender um pouco melhor a fundo essas leis. Mas, para passar por cima aqui e o vídeo fechar legalzinho, para você entender, quando a gente fala, tudo que você faz retorna para você triplicado, é porque quando a gente aumenta o peso de uma coisa, torna aquilo mais pesado, isso faz com que a gente reflita automaticamente, se fazer aquilo vale a pena então se eu falo putz eu quero fazer tal coisa mas se eu fizer tal coisa eu vou receber tal coisa três vezes mais eu vou parar para pensar se eu realmente quero fazer aquilo certo e quando a gente fala faça o que você quiser sem a ninguém prejudicar isso também fala sobre nós o que é prejudicar porque às vezes o que é prejudicar para mim não é para o outro, então eu sou obrigado a me projetar no outro, analisar o outro, e ver se a minha atitude vai machucar o outro, e consecutivamente me machucar. Então, não existe um pregar, não é uma verdade absoluta, é uma visão moral, para ativar o seu gatilho interior e observar se o que você está fazendo vale a pena certo Então quando a gente entende que arquétipo tem um conhecimento antigo Que bem e mal não existe E que fibra moral né, é o que conduz a nós, as nossas regras principais dogmáticas A gente percebe que não tem problema nenhum E que a divindade ela não é perfeita Ela é equilibrada e equilibradora eu espero que vocês tenham compreendido o que é panteão, o que é arquétipo, quais os conhecimentos que um arquétipo pode trazer para a nossa vida. Tenham compreendido que perfeição dentro da divindade é um conceito extremamente cristianizado e que dentro da magia a divindade é equilíbrio, é ordem, caos, luz e escuridão numa dança sem fim equilibradora, ok? E que fique mais fácil de compreender um pouco sobre as leis wiccanianas e que elas não pregam nada. Elas falam sobre você. Porque a wicca é uma religião de liberdade. Então, se você quer conhecer um pouco mais, já sabe. Tem link nos cards. Eu espero ter respondido a sua pergunta mai, respondido a pergunta de todos vocês aí do outro lado. Muito obrigado por ter estado comigo. Muito obrigado pela audiência. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.